Pessoal que acompanha o Instituto A Jogada, nossa iniciativa aqui no canal A Jogada TV. Quem está acompanhando essa série está sabendo que a gente está formando um grupo virtual de aceleração de negócios. Estamos aqui oferecendo um espaço para diversos tipos de profissionais que estão trazendo soluções, pontos de vista, mentorias para as famílias e para os empreendedores que foram pegos de surpresa por essa crise, né? Por esse é, confinamento compulsório, né? Que, que veio aí é, de uma orientação da OMS e que tem sido tão polêmico e tão complexo de, de acontecer, de, de é, se cumprir, né? E eu estou aqui com a Laís Lima, que é uma especialista em jogos para diversas finalidades. A Laís é fonoaudióloga e tem aí um projeto chamado oficinas Lúdicas, que é, trata especificamente desse, dessa necessidade que as famílias, acho que agora estão enfrentando, que é como fazer homeschooling, home office e tudo isso ao mesmo tempo sem é, ter tido um tempo de preparo nem treinamento para isso, né, é, Laíse? O que que o que que você? Como está sendo primeiro a sua na sua família, na sua casa? Como que foi foi é, esse back aí da, da dessa dessa crise desse confinamento etc como que vocês estão administrando e o que que você aconselharia para as famílias que estão vivendo esse esse momento é, mas primeiro fala um pouquinho também da sua formação né para detalhar um pouco mais é, sobre sobre você e um pouquinho sobre o projeto oficinas lúdicas também. Bom, boa tarde, pessoal, ou bom dia, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas é um prazer estar aqui com você, Rodrigo, e ter sido convidada por você. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito e também ajudar, né? sempre ajudar você a conseguir lidar com várias situações que aparecem na nossa vida. Incluindo essa né, que a gente está vivendo agora. Bom, eu sou fonodióloga, eu é, atualmente sou diretora do projeto Oficinas Lúdicas, que já estamos aí há seis anos trabalhando com jogos e com educação. É uma coisa que muita gente ouve e se espanta, porque jogos e educação, o que, que isso tem a ver com fonodiologia? muita gente acha que não tem nada a ver e até eu inclusive achei logo quando eu comecei a oficinas que não tinha nada a ver com a minha formação mas hoje eu entendo e, e é, realmente vejo que eu estou atuando na área de fonoaudiologia educacional de uma forma diferente do que a maioria a grande maioria faz é, por causa da oficinas lúdicas que eu vou explicar para vocês já já o que é exatamente. Eu fiz também especialização em gestão de projetos para ter o conhecimento administrativo necessário para gerenciar isso. E depois fiz é, uma especialização em psicopedagogia, então hoje eu estou mais alinhada ainda com essa parte de educação, né mais sintonizada com com esse meio educacional, justamente para poder falar não só com alunos, mas também com professores, com gestores, com coordena, coordenação de, de escola. E o que é oficinas lúdicas? A gente tem como objetivo levar os jogos de tabuleiro, né? O nosso objeto principal, né? O nosso carro-chefe são os jogos analógicos, que a gente chama, são os físicos. O que é, que é o jogo analógico? É tudo que não tem a sua base no digital, no eletrônico. Então a gente leva esses jogos de preferência, o nosso carro-chefe são jogos de tabuleiro, mas usamos também jogos narrativos e dinâmicas de grupo, para dentro do ambiente de aprendizagem, né? não só para dentro da escola, mas para dentro das famílias. E hoje nós estamos focando muito também em ajudar os pais e os professores a aplicar isso, até porque esse, essas duas pessoas é quem está é, o tempo todo junto com as crianças, junto com os adolescentes. Então, não só na escola, com o professor, para ensinar para ele, né, passar como ele pode aplicar isso e, e ele conhecer também esses jogos que a gente trabalha, mas para os pais também, dentro, dentro de casa, para mostrar para eles como eles podem se divertir, porque o jogo, é, a gente trabalha muito com aprendizado, mas acima de tudo o jogo é uma diversão. E o aprendizado é consequência, né? Então, já tem seis anos aí, eu me apaixonei por educação na faculdade. Depois da faculdade, conheci os jogos de tabuleiro modernos. E desde então, tô é, levando isso para a galera aí, levando a alegria e o aprendizado através do jogo. E você uhum. perguntou aí sobre a minha família, né? É, bom, nossa rotina não mudou tanto. Mudou que a gente tá saindo, não, não tá saindo, né, de casa, uhum. como a gente sim. saía antes, mas com relação à, à rotina familiar, né, o trabalho mesmo. Meu irmão que tava fazendo faculdade não, não tá indo né, presencialmente, ele, tá, é, ele faz faculdade de psicologia, as matérias estão uhum. sendo EAD. Meu trabalho, sim, 70% do trabalho era já no, no EAD, né. É, a gente tinha alguns eventos que foram cancelados e dentro de escolas, em outros espaços, mas que vão vir depois aí da quarentena, a gente vai fazer muita coisa. Uhum. Aproveitando agora esse tempo, né, mais dentro de casa, para aprimorar o trabalho online da oficina lúdica. Uhum. Bom, é, Laís dentro do que você é, já acumulou, né, de, de conhecimentos dessas, todas essas áreas é, que é, são, são acompanham a, a fonoaudiologia no desenvolvimento humano, cognitivo, social, né, tudo que é, orbita o mundo da linguagem, né, esse, esse é, esse elemento da linguagem, né? E com o que você já conseguiu reunir de pesquisa, de, de colecionáveis, né? Nesse sentido, de ferramentas que, que são mais do que um brinquedo ou um jogo, elas são é, ferramentas, às vezes, de, de sobrevivência e administração do, do, do ambiente doméstico, né? É... O que, que você indicaria é, para essas famílias de mães, de pais, é, de, de enfim, crianças que agora foram é, pegas de surpresa por esse confinamento? É, por, às vezes, ter que, ter que é, improvisar, inventar atividades, distrações para que é, se consiga um convívio no mínimo o mínimo necessário de, de de harmonia dentro de casa às vezes as casas não têm o espaço para isso acontecer né e, é, e e ao mesmo tempo esse ambiente agora tem que acomodar é, as necessidades de uma geração jovem que, que precisa né como as crianças precisam de estímulos precisam de experiência o tempo todo porque é o momento que elas estão nessa fase né elas estão é, vamos dizer assim passando pelo seu desenvolvimento cognitivo e é, elas precisam de estímulos né a ausência desses estímulos é, faz falta lá na, mais na frente né é com as necessidades de uma outra geração que agora vai vai ter que é, encontrar dentro do ambiente doméstico a, aquilo vamos dizer a concentração a inspiração o foco para produzir ser produtivo é, mesmo longe do escritório longe daquele ambiente né do do, do cafezinho e do sapato e tudo aquilo que é, muda a nossa atitude, a nossa postura, né? Então, como que é, esse escritório creche, como administrar esse escritório creche que está que virando, que apareceu na, no meio da, das casas brasileiras e que certamente está deixando muitas famílias é, é, loucas, né? Com... com tantos desafios ao mesmo tempo e é, ao mesmo tempo sem esse preparo sem esse ferramental sem essa pesquisa né, o que, que o que, que as oficinas lúdicas é, com, com com essa esse, essa essa coleção né, de, de ferramentas e jogos e, e é, soluções poderia é, inspirar e mostrar soluções para essas famílias nesse cenário? Olha, é... tem três coisas antes de, de partir para a parte prática, aí, né? de mostrar jogos e mostrar atividades em si. Tem, tem três coisas que a gente sempre precisa ficar muito atento e agora, nesse momento, isso se torna bem evidente, porque a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos, as crianças estão em casa, é, que é um ambiente que precisa ser, assim como elas, quando quando as crianças estão na escola, que elas chegam em casa, a gente precisa ter um ambiente que que seja saudável para toda a família, qualquer família. É, agora, só muda em que elas estão em casa o tempo inteiro. E aí a gente tem que lidar com isso. Então, antes de, de falar sobre atividades, às vezes a gente é muito prático, né? O ser humano é muito prático, e assim... O que que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Mas antes disso, a gente precisa ter uma estrutura de pensamento, né? É... tem uma coisa que a criança é, é inteligente. E às vezes a gente menospreza a inteligência do nosso filho. Do, do nosso eu faço, eu não tenho filho não, né? Mas assim, às vezes o pai menospreza a inteligência do filho porque ele é criança, porque acha que ele não vai entender... Acho que tem três coisas aí que precisam ficar bem... É, bem, bem os pais precisam estar bem convictos disso, né? dessas atitudes. A primeira é falar a verdade. É colocar para a família essa consciência de que não é férias. Você continua estudando, se vai para a escola. Né? Se a criança é muito pequena, realmente é difícil fazer isso. Né? Se a criança está na... Na pré-escola, né, no, no, na educação infantil, é, é mais complicado fazer isso porque ela realmente não vai ter a noção do que é que está acontecendo no mundo. Mas tudo depende da forma como o pai vai falar, da, da linguagem que, que os pais vão usar com ele. É, e às vezes a gente acha que é porque a criança é pequena que ela não vai entender o que é está que acontecendo. E os pais não, é, precisam falar por mais que. Né? então assim não é férias colocar para a criança é, é essa essa noção essa consciência de que ó a gente vai e aí já puxa a segunda coisa né é importante você fazer uma rotina assim como existe quando a criança vai para a escola eu não tô nem falando de adolescente porque adolescente entende então a criança que é mais difícil você está ali o tempo todo é, tentando, entre aspas, entreter ela, que não é esse papel, não, não é isso que a gente tem que fazer, entreter a criança. Mas deixar claro para ela que, ó, vamos ter uma rotina, tal hora a gente acorda, vai fazer atividade, você sabe qual é a melhor rotina para sua casa. Se a criança estuda de manhã, coloca ela para fazer as atividades, tem, tem material EAD da escola, tem muita escola que tá dando aula online, quem não tiver o filho que esteja uma escola, que está passando aula online, mas tem o um material em casa, é, não precisa ir no tempo da escola, até porque você não é professor. Então, você não, não sabe exatamente como o professor agiria nessa situação. Mas você, uma coisa, tem certeza. É a mesma coisa que uma professora falava comigo na, na faculdade, quando eu ia atender paciente. De uma coisa, você tem que ter certeza. Você sabe mais do que ele. Uhum. E você pode passar isso para frente. Uhum. Não é uma questão de transmitir conhecimento. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é um processo dialógico aí. Você aprende uhum. junto com a criança e a criança aprende junto com você. Sim. Mas de uma coisa você sabe. Você já teve a experiência que ela está tendo. Então você uhum. pode passar isso para ela. Mesmo não tendo uma aula online, uma ferramenta online para te auxiliar a fazer isso. Então, criar uma rotina e dar a criança essa consciência de que não é férias, de que ela continua com a rotina, assim como ela continua, você também continua. Então, no horário que ela estiver fazendo a atividade dela, você tá trabalhando. Você tá, se você puder né, trabalhar online, hoje existem várias formas aí de você conseguir, mesmo que não seja no seu trabalho formal, de você conseguir ter uma renda extra, de você conseguir outras, outras formas de trabalho, de forma A, né? E, e a terceira coisa, é, que eu acho que é mais importante, é se fazer presente. É, eu estava assistindo a palestra ontem, um, um curso online que eu estou fazendo, e, e o palestrante estava falando sobre a presença, sobre você estar... Ele não deu nem essa palestra focada na, na pandemia, não, foi antes disso que ele gravou, mas ele falou dessa questão da, de se fazer presente na vida do outro. Uhum. E quando você fala de criança, se tem uma coisa que a criança precisa, além de atividades, é a presença do pai, então você uhum. não vai, ah, vamos criar uma atividade, vou imprimir aqui umas figuras e aí vou deixar você colorindo aí a figura e depois você me mostra. Não, por quê? Porque a criança não quer isso, uhum. ela não tá querendo se entreter com atividades, ela quer a presença sua, da mãe dela, do pai dela ali é, junto né é, com esse processo de interação. Eu acho que que isso tudo a gente tá vivendo e lógico que não é legal, não é bom, mas vamos tentar ver o lado bom. É, uhum. Se nosso filho tá, tá em casa, junto com, com a gente, vamos tentar aproveitar esse momento para interagir o máximo com ele, porque quando terminar, eu tenho certeza que você vai sentir falta. Poxa, uhum. ele ficou aqui dizendo, né? Quando terminar isso tudo, os pais vão, que o filho aí tiver aqui para a escola mesmo, o pai vai sentir falta. Né? Ah, então, acho certeza. que além dessas atividades práticas, se o pai tiver essa, essa noção de presença, da simples presença, você está ali, é, já, já é vários passos andados. Não é nenhum passo andado, já é vários passos andados. Né? É, eu, eu acho que esse ponto é, é, você tocou de fato no que interessa, né? realmente a, a, a presença é, é o que a criança está sempre cobrando do, do adulto, né? nesse sentido assim, então ela vai, faz uma brincadeirinha, um desenho no papel, já quer mostrar, já quer, né? olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha isso aqui, né? Então é, e, e eu acho que nunca foi tão difícil realmente é, conseguir esse tipo de presença, quanto é hoje, porque a gente está é, vendo aí uma, uma geração de adultos que acho que nunca, nunca vimos antes, de uma geração de adultos que vive conectada, e, e, e assim às vezes não importa o que está acontecendo ao redor e a pessoa não consegue tirar os olhos do celular porque essa essa captura da atenção dela é, é realmente rouba a presença do, do, do adulto da pessoa né assim realmente a tecnologia é muito útil para isso quando a gente quer escapar né de uma situação a gente vai e fica no celular até para às vezes está perto de alguém que, que não é muito agradável, puxa o celular para é, fingir que não está né, é, é, presente ali e tal. Então, é, a tecnologia ela tem sido uma ferramenta para é, administrar essas situações, né? mas ao mesmo tempo ela é, rouba essa presença que entre presença dentro da família e entre, é, dessa relação entre pais e filhos, e que eu confesso que eu tenho ficado bastante preocupado com isso, porque é, eu, eu tenho visto as crianças com, convivendo com os pais nesse contexto, é, ficando assim completamente é, soltas, sabe? É, sem, sem, nenhum, sem um acompanhamento mais próximo, porque assim, rapidinho chega uma mensagem nova, o pai já está distraído de novo e ele virou as costas, a criança já está já aprontando alguma coisa, já está mexendo onde, onde não devia, etc. E, e aí essa, essa relação cria um mecanismo ainda mais estranho de, de, de convivência ou de, de é, interação, que é a criança uma vez que ela percebe que o pai não presta atenção ela começa a fazer algumas algumas baguncinhas ou mexer onde não deve ou, assim exatamente porque ela percebe que quando ela mexe ali o pai pra chamar a mãe, a atenção. o pai ou a mãe vão dar atenção para ela mesmo que seja para brigar mas vão dar atenção então é, ao mesmo tempo eu vejo assim que o pai é, ou a mãe cada vez mais dependem da tecnologia para para suas obrigações para o seu trabalho né e é, no momento que que, é, que ele tem a criança e, e o trabalho em casa e a criança vendo a presença dele vai solicitar essa essa atenção essa presença é, surge um conflito né de de o que, que é mais importante o que, que é mais prioritário né o, o, é, você é, educar a criança naquele momento que é único da vida dela e que ela precisa dessa atenção nesse momento, porque vai fazer diferença lá na frente, ao mesmo tempo você precisa se preocupar em trazer comida para dentro de casa, não deixar faltar essas coisas, porque se faltar agora também tem outras consequências que lá na frente vão fazer falta. Então, é, eu vejo que o adulto, tá numa situação complexa que, que eu acho que os nossos as gerações anteriores não viveram né uhum. e, e que é um, é um turbilhão assim na, na vida uhum. doméstica né então até a gente produziu um vídeo aí que agora tá virando uma série né os Entralha onde onde a gente está tentando oferecer soluções para isso. Assim, como, como fazer com que o ambiente doméstico seja mais inteligente, né, mais inteligente nesse sentido de mais capaz de assimilar essas tensões, essas questões, é, encaminhando mais naturalmente é, os indivíduos para uma solução é, automática. Quer dizer, automática não, mas autônoma, né, no sentido de... É, a criança pode aprender muita coisa sozinha com, com alguns jogos, né? Dependendo da idade também, ela tem essa possibilidade, né? E, e o adulto tem como acompanhar ou, ou, ou como é, em, envolver também a criança em algumas atividades que, que tem que acontecer dentro de casa e é. pode também transformar isso num jogo. Eu vejo muita Sim. muita situação assim de a criança pedir toda hora para o pai ou para mãe alguma coisa quando, e enquanto o pai está no celular ou está no trabalho, está no computador e aí ele tá bom, já vou e aí ele vai, faz aquilo que a criança pediu, mas ainda com a cabeça no trabalho, né? É, dá, dá, sei lá, uma fruta cortada para criança e tal, volta ao trabalho, mas ainda com a cabeça no trabalho e a criança ali é, começa a comer e aí come só um pouco, aí é, a comida fica lá, de repente já tá dando mosca, o pai ainda tá só focado no trabalho e... Enfim, é, esse tipo de situação vai virando uma, vai virando uma bola de neve, uma, uma, uma situação assim que, que a bagunça em casa vai, vai é, fugindo do controle, né? E... E aí, é, eu acho que com esse tipo de, de sistema, vamos dizer, acontecendo, você permite um monte de desperdícios e, e também é, ignora oportunidades que, uhum. que poderiam é, produzir um sistema um pouco mais eficiente, assim no sentido de, tá, a criança pediu uma fruta, uma banana, é, não basta você ir lá fatiar e... e entregar a banana, isso seria a solução mais imediatista, né? Mas, talvez, para uma administração é, sustentável desse tipo de ambiente, né, de home office, homeschooling, é, o procedimento correto talvez fosse, aí que eu vou te ensinar a fazer seu lanchinho quando você quiser. Então, vem uhum. cá, vamos pegar a banana. É, pegou? Vamos descascar. Tá, agora vamos fatiar. Agora você vai colocar é, granola ou alguma coisa assim. Então, é, se ela tem esse processo mais completo para é, aprender a assimilar, né, para, vamos dizer assim, gamificar essa, essa produção de um lanche, né, uma banana uhum. é, para o lanche, é, aí pode acontecer um, um, um, um outro engajamento de, de atores nesse ambiente de modo que, que que assim você consiga criar um ambiente um pouco mais sustentável né de, de, de relacionamento entre entre esses atores né o que que você acha Laís assim é, não sei se essa situação deixar um exemplo claro, mas eu tenho visto esse tipo de, de situação se repetindo com várias famílias que eu tenho acompanhado ou é, interagido, e, e, é, e é realmente o, o que o que me faz pensar, assim, é, como, como que essa interação entre os pais, de toda hora é, servir uma necessidade imediata da criança, poderia ser na verdade uma relação mais pedagógica, em que você resolve somente a necessidade imediata, mas se é, investe ali algo para para ir aos poucos mitigando as necessidades futuras, né? De, de a criança realmente aprender a fazer sozinha as coisas, aprender ah vamos vamos brincar de arrumar a casa agora, é, vamos brincar de lavar a loucinha que você sujou, então vamos lá, né? Então esse tipo de, de, de, de, de interação mais pedagógica mesmo, né? Vamos dizer assim, é, esse tipo de, de compromisso ou de proposta de, de interação, né? de oportunidades pedagógicas que a gente deixa passar, uhum. né? O uhum. é, que, que você acha, Laís, é, é, que a gente pode é, lançar mão de, nesse momento para para, assim, é, é, conseguir algum tipo de sustentabilidade nesse tipo de ambiente. Uhum. É, é uma mistura de coisas, né? Você falou de dois pontos extremamente importantes. Um deles é, é a rotina é, de você realmente estabelecer horários dentro da sua casa para tanto você como a criança fazer as coisas junto com essa rotina, estabelecer mesmo um processo criativo de, inclusive, gamificação. Né? Uhum. Você deu uma ideia bastante interessante, que é um processo pedagógico que pode ser gamificado. Porque é, quando a gente fala de gamificação, é quando você coloca elementos de jogo dentro de situações que não são situações de jogo. Você deu um exemplo muito bacana aí de descascar uma banana e de ensinar como ela vai colocar ali o próprio lanche dela. Isso é um processo gamificado, porque ela está passando pela experiência e ultrapassando desafios, porque é uma coisa que ela não sabia fazer, que ela não dominava, e existe uhum. alguém ali facilitando esse aprendizado para ela. Uhum. É, e aí, isso exige que o pai a mãe, né, seja o responsável pela criança, seja criativo, e às vezes a gente tem medo de exercer a criatividade. O seu processo, por exemplo, foi extremamente criativo. E você pode unir isso com a, aqueles momentos do dia que você tá junto com a criança fazendo outras coisas, que você já deixou o trabalho, já deixou o home office, tá ali presente, junto com a criança, assistindo filme, lendo um livro, criando alguma coisa, jogando algum jogo. É, você utilizar esses momentos que houveram no dia, né? É, por exemplo, esses momentos pedagógicos em que, durante essa rotina de trabalho, de estudo, a criança vai aprendendo essas coisas, você usar isso como é, um, uma ferramenta de, de reforço. Eu, eu não gosto muito dessa expressão de reforço positivo porque cai naquele negócio de desafio e recompensa. Eu não concordo uhum. muito com isso, eu concordo mais com a questão de a criança passar pela experiência e se realizar com a atividade pela atividade. Uhum. De ser uma atividade legal, agradável uhum. que ela tá ali junto com o pai fazendo aquilo, mas que ela pode ganhar alguma coisa legal com aquilo ali porque ela foi bem, né? Ela ganhou a presença do pai de forma mais agradável porque ela se comportou de forma agradável durante o dia também. Ela conseguiu cumprir um desafio, conseguir cumprir atividades que foram estabelecidas ali para ela e ela conseguiu fazer aquilo de forma bacana, né? Então eu acho que misturar essa parte da rotina com a criatividade e às vezes a criatividade assim a gente é... eu, eu gosto de dizer assim que a gente às vezes precisa pensar como a criança. Como assim pensar como a criança? Pensar de forma criativa, porque a criança é a criatividade encarnada. A hum. gente nasce criativo, porque hum. criança ela tem imaginação, a imaginação dela não tem limites. Uhum. Então, às vezes, a gente vai ensinar um jogo para uma criança ou fazer alguma outra atividade e ela dá insights assim a gente que a gente fala, nossa, eu nunca pensaria num negócio desse. Às vezes ela é. responde uma questão numa prova e que a gente fala, não, tá errado. E aí ela vai dar uma explicação pra gente e não falar, não, realmente faz sentido. Por quê? É. Porque ela usou a imaginação e a criatividade dela para responder aquilo. Às é. vezes a gente precisa pensar como uma criança e dizer, o que é que eu posso fazer aqui para tornar esse ambiente mais agradável para mim e para ela? Uhum. Né? E ter a imaginação de criar coisas, de propor desafios. Quem é que não gosta de ser desafiado? Criança, mais ainda. É. Esse processo competitivo, saudável do jogo é muito válido nessas horas, uhum. de você criar desafios durante o dia e esses desafios vão desembocar lá em uma uma vitória lá no final do dia. né? Uhum. Então, acho que isso é, é bacana para deixar esse ambiente mais agradável e, e deixar o pai mais assim, tranquilo, né? sabe? Está é, jogando junto comigo. E jogar não é só para você pegar um jogo, botar na mesa ali ou no computador é, e começar a jogar. A sua vida pode ser um jogo. Ah. É só você pensar os elementos que você consegue colocar aí. Entendeu? Laís, é, uma outra pergunta agora. É, ainda tratando desse, desse desafio, né? Desse... É vamos dizer, choque choque de processos que a gente está vivendo, é, você acha que existe uma lacuna, talvez, a falta de algum tipo de disciplina, de algum tipo de ciência ou metodologia que se especializasse justamente em, em, em fazer o link, a interface entre esses dois, processos que agora as famílias estão precisando estão tendo esse desafio de gerenciar sozinhas tipo homeschooling com home Office é, eu, eu percebo que já se tem muito muito conhecimento acumulado sobre homeschooling né que é algo que uhum. que há anos vem sendo debatido e tal né e, e enfim tem é, metodologias construtivistas, da educação e tal que que oferecem eu diria assim uma boa base teórica para esse processo né de aprendizagem mais espontânea vamos dizer né que, que não seja aquela educação industrial formal né do, do da, da escola do, do, dos séculos passados né é, e ao mesmo tempo o home office né que é uma é uma cultura nova de trabalho é, que exige também um pouco de pedagogia para adulto nesse sentido de, de explicar, olha, por que, que tem que levantar, arrumar a cama e, e tomar banho e botar roupa de, de sair se você vai ficar em casa, né? E então assim esse é, essa essa pedagogia de, de, de conseguir é, educar o corpo a ter um ritmo, né? A ter aquele aquele é, processo aquele é, aquelas vamos dizer aquele relógio biológico né que que o corpo precisa né, ser todo dia aquele horário você estava acostumado a estar ao ar livre pegando sol o corpo vai soltar aqueles hormônios naquele horário né se você de repente interrompe isso o corpo já não sabe quando é dia quando é noite né então eu eu quando a primeira uma vez que eu tive essa experiência de trabalhar de casa, né, quando eu comecei a minha empresa, é, isso em, em 2012, é, eu, eu vi que isso era realmente uma das questões mais importantes. Se eu não não internalizasse essa essa rotina, eu nunca não ia saber se era dia ou de noite. Né? E foi também na época que eu comecei a escrever meu livro. E a noite é ótima, é a melhor amiga dos escritores, né? Então é, aí criar esse tipo de disciplina e, e etc., já é o desafio que os adultos estão enfrentando nesse instante. Mas, agora, quando é esses dois desafios ao mesmo tempo, será que não, não identificamos que está faltando alguma alguma cadeira, alguma ciência específica em conseguir, é, vamos dizer assim, eliminar, essa, essa, o que separa o homeschooling do home office e visualizar as duas coisas como uma só, né? Assim, tipo, um, um, um processo de, de construção é, de uma, de um projeto familiar, onde várias coisas estão rolando con, con, é, concomitantemente, assim, várias camadas desse, desse sistema, desse relógio, estão evoluindo é como os ponteiros de um relógio. É, você uhum. tem o ponteiro que é mais rápido, né? O ponteiro dos segundos, que é o do dia a dia, né? É, você tem o ponteiro do minuto e tem o ponteiro das horas, que é bem devagarzinho, né? Só que uhum. nesse caso o que, que são esses ponteiros? Bom, eu tenho as contas que estão chegando para pagar, eu tenho que me preocupar com isso, mas ao mesmo tempo eu estou educando um herdeiro ali, né? Então isso é uma, um ponteiro do longo prazo, é a previdência da família, é o patrimônio da família, né? e, e é o futuro da família que está ali andando. E, ao mesmo tempo, ele também é importante. E ele está ali, nesse momento, tendo que aprender as vogais. Então, é, aí, do nada, a gente se vê numa situação de conflito entre o que, que é mais importante, o pagar a conta, pagar esse boleto, ou educar as vogais para o meu filho, né, que está na idade de aprender isso, e se não aprender agora, se for aprender daqui a um mês ou dois, por causa da, da, da, da quarentena, já vai fazendo a diferença que que é incalculável, né, que a gente não tem parâmetros, não tem mecanismos que possam dizer, olha, se, né, mas assim no cérebro da criança tudo acontece uma velocidade absurda, muito mais, mais rápida do que a gente está... É, é, do que a gente está acostumado. Então, é, dois meses na vida da criança é um, é um salto. É um salto de, de evolução física e, e comportamental, cultural, e etc. Né? Uhum. Então, na sua opinião, existe alguma alguma lacuna aí? Ou, ou será que a gente que ainda não conseguiu ligar os pontos? ou é, Ou... ou o que, que, que, que seria o que está faltando é, nesse sentido? Do seu ponto de vista, falta ainda essa, essa teoria? Já existe, a gente ainda não ligou os pontos. E se falta alguma, qual seria essa, essa nova pedagogia intergeracional, vamos dizer? Vamos lá, vamos falar de, das duas coisas separadamente, depois a gente junta as, as duas. É, o home office é assim, está explodindo e agora vai explodir mais ainda. Porque muita gente que já trabalhava em home office vai continuar com home office, vai é, dizer, opa, estou no caminho certo, vou continuar por aqui, porque está dando certo. E agora, no tempo de quarentenas, é o pessoal que foi menos afetado, porque não mudou hum. nada, a rotina dessas é. pessoas. É. E quem é, começou a trabalhar com home office agora. Muita gente vai se encontrar dentro disso. É, inclusive aquelas pessoas que, infelizmente, perderam né, o, o emprego. A gente sabe que a situação econômica e a crise vai levar a isso, já está levando a isso. Uhum. É, e algumas pessoas vão se encontrar dentro do home office. Só que a grande dificuldade, principalmente para quem está começando agora, eu sim, até agora estou aprendendo a trabalhar uhum. em home office, uhum. porque não é fácil... É, tem dia que realmente você, ah, tô na, em casa, é, é flexível, vai ser mais flexível ainda, tô com preguiça de fazer isso, não vou fazer isso hoje não, vou procrastinar. Uhum. Isso acontece muito. Acontece direto. É, as estratégias são, são essenciais, a estratégia de você se arrumar para trabalhar, seu corpo entende que você está se preparando para algo, a estratégia de você acordar no mesmo horário que você acordava para sair de casa, por mais que você não tenha que pegar ônibus e levar uma hora para chegar até o trabalho, não interessa, você continua acordando no mesmo lugar, no hum. mesmo horário, aproveita o tempo do ônibus para ler um livro, para aprender alguma coisa antes de começar a trabalhar. Hum. Então, tem essas estratégias que ajudam muito o trabalho home office. É, tem todas aquelas dificuldades, principalmente neste período, e a gente faz o link com o homeschooling. Uhum. É, porque as pessoas trabalham home office, mas as crianças vão para a escola. Então ela tem aquele tempo relax Sim. em casa para trabalhar dentro de casa, enquanto as crianças estão na escola, fazendo as uhum. atividades dela na escola. Agora tá todo mundo em casa, então tem toda essa dificuldade. Eu particularmente existem várias, várias, trabalhos publicados sobre homeschooling, é, apesar de ainda, eu é, não vou dizer que falta, você vai entender por quê. Mas assim, é, falta assim alguns trabalhos mais conc concretos, mais concisos. Existem alguns países, né? Fora do Brasil, a gente já vê o homeschooling acontecendo. Uhum. É, tem toda a questão cultural em alguns países, isso já é absolutamente normal e a, a educação desses países já proporciona isso, já facilita isso, né tem muita escola em alguns lugares que eu falo, se uma escola dessa e essa aqui para o Brasil, a gente tivesse um negócio desse aqui no Brasil, ia ficar muito mais fácil da gente fazer, é, da gente pensar no homeschooling na nossa realidade. Uhum. É, para este momento que a gente está vivendo, é fato, está aí, tem que acontecer. Não tem para onde correr. A escola está fechada, então a criança é. tem que ficar em casa tem que ensinar a criança em casa. Não tem é. para onde correr. É, particularmente, eu hoje, na realidade que a gente tem da educação no Brasil hoje, é, e de como a, existe a, de como acontece essa preparação. É, o homeschooling ainda é uma realidade um pouco distante. Uhum. Eu confesso para você que, assim, eu vejo mais desvantagens do que vantagens. É, no processo em si, né, pegando o, como isso pode acontecer na teoria, no papel, é, tem algumas partes maravilhosas e tem outras partes que ainda tem um pouco de dificuldade de conceber. Uhum. Primeiro. O ambi Eu acho que primeiro e o principal, né, o ambiente escolar, o ambiente da escola, e não com relação à educação formal, porque isso para mim na minha cabeça já é descartado, uhum. mas com relação à convivência, a convivência não só com os alunos, com outras pessoas da mesma faixa etária, é, com pessoas de faixas etárias diferentes, que pode haver uma interação dentro do ambiente escolar. E a interação aluno-professor também. Eu, eu encaro muito a figura do professor, e isso eu encaro desde criança, eu encaro dessa forma, como um mestre, um mentor, que não está ali para te ensinar, que está ali para confiar em você e para dizer você é capaz de fazer tal coisa. Uhum. Isso, é, por mais que o pai esteja ali para fazer isso, por mais que a mãe esteja ali para fazer isso, a figura do, prof, do professor precisa existir. Uhum. É, e, a, e a convivência dentro do ambiente escolar, de um ambiente escolar que proporcione para a criança, para o adolescente, um ambiente de aprendizagem é, contextualizado, desafiador e dinâmico, e aí você já descarta completamente a educação tradicional, uhum. né? é, esse ambiente também precisa acontecer, porque dentro desse ambiente que a criança, que o adolescente vai poder expressar a sua opinião, vai poder receber feedback. né? Uhum. Quando o feedback vem só da sua família, esse feedback é limitado. Então, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de, de conceber o homeschooling por causa desses pontos específicos que, para mim, ainda fazem total diferença no na aprendizagem da pessoa. A gente uhum. sabe que a aprendizagem acontece em qualquer ambiente é, basta você querer buscar esse aprendizado. Mas o ambiente escolar, principalmente por causa desse feedback que vem de fora para você, é extremamente crucial. É. Né? Então, é, em ambientes de outras escolas, em outros países, que a gente vê que o homeschooling tá aí, e que a, as, as escolas é, complementares ajudam nisso, aí é sensacional, fantástico. Uhum. Mas na realidade brasileira, ainda hoje, para mim, ainda é difícil de conceber isso. Neste momento que a gente está vivendo, não tem jeito. É o que a gente precisa fazer. Uhum. Né? é Eu, eu já, já ouvi falar, já conheço algumas pessoas, que é, o, o filho, em algum momento, falou, expressou assim... Ah, eu não estou gostando de ir para a escola não estou sentindo é, benefício não estou sentindo bem não estou sentindo evolução e, e os pais em algum momento pegam e, e cedem a esse é, a essa ideia e, e, e assim nesse caso específico que eu conheci é, deu muito certo eu acredito porque a mãe Desse menino, ela ela consegue mesmo dar uma atenção de muita qualidade para o filho dela. Então, é, nesse caso, eu, eu fiquei vendo assim esse rapaz, ele amadureceu de um jeito espetacular assim no sentido de chegar aos 17 anos com uma cabeça muito, muito madura, muito é, responsável, e já já foi morar sozinho. já Então eu percebo que, que assim nesse sentido é um fato como que a escola ela pode atrasar algumas pessoas que, que se tivessem essa essa oportunidade de um ambiente um pouco mais é, livre para o, o autodesenvolvimento, desenvolvimento elas poderiam assim decolar né por outro lado eu também me preocupo Cara, como que fica quando você realmente proporciona a uma pessoa específica, particular, essa decolagem na evolução, é, interagindo numa sociedade, num país, onde a maioria das pessoas está é, bem atrasada em relação à escola. né? Então, é exatamente. É, aí eu fico me perguntando, nessas horas, você sair muito à frente? Do, da maioria, da massa, pode no final gerar para você um, um, uma situação de uma profunda frustração, né, por uhum. é, por você ficar é, no final é, sendo constrangido ou, ou, ou limitado pelo, pelo pela realidade das pessoas ao seu redor, assim, pela ignorância dessas pessoas, né, e eu, particularmente eu sinto isso e no, no, no meu na minha área de trabalho né que é o empreendedorismo isso me incomoda profundamente todos os dias né como que uhum. o, o o empreendedor o empresário brasileiro é, é atrasado é, é não faz o dever de casa dele mas tá sempre tem sempre muitas reclamações do do prefeito do governador do presidente né, dos políticos, mas, mas assim, essencialmente eu não, não encontro tantos empresários que eu vejo assim, olha, esse cara, ele é um exemplo, assim, eu encontro mais é, exemplos de, de maus empresários, assim, uhum. especialmente esses essa turma que que mais recentemente começou a, a se, se inserir na política, né, e e aí eu fico realmente é, fico em dúvida né o que que é mais adequado o que que é mais é, o que que seria uma solução para esse momento né porque eu vejo que a escola ela tem é, tem ela tem malefícios assim eu particularmente é, da, da, das experiências que eu levei trouxe da escola eu trouxe muitas experiências ruins que eu acho assim que isso eu acho, eu consideraria consideraria assim, triste que se repetisse, sabe? Assim, principalmente essa coisa da escola 100% voltada para o vestibular, que pega uhum. faz uma prova e bota num, num, num papel, numa folha de papel, é, as notas da, da, do colégio inteiro, para todas as crianças Sim. se compararem, sabe? Ir lá, ficar sabendo, ah, você é, tirou nota baixa, não vai entrar no vestibular. Né? então esse tipo de situação que eu acho assim isso é, é traumático é até meio nazista assim eu diria no sentido de que você é, eu acho que de uma forma traumática você é, rouba a, a inocência rouba as esperanças de um, um jovem para vida né com, com você rotula vezes... as pessoas você, Hã? Acaba rotu... você acaba rotulando as é. pessoas é, você você marca ela, né, com, com essa esse trauma, né, marca na pele delas. Então é, eu vejo assim como que a escola ela ela produz um montão de situações e de traumas assim que vão para a vida. Mas ao mesmo tempo é, eu também percebo que se você não passar por esses traumas na escola e for enfrentar esses traumas na vida na vida real, na realidade, aí pode ser um trauma pior, né? Aí pode ser, nossa, e agora essa criança, é, não, ó, essa pessoa não sofreu bullying, não não passou por, por esse tipo de relação com o professor, com não sei o que, e aí vai encontrar isso no trabalho e pode não estar preparada para não ter uma relação é, muito harmônica com o chefe ou com os colegas porque, enfim, foi criado em casa, na proteção da família, dos pais, não, não, não passou por isso. Então, é, eu, eu vejo que a gente está numa situação assim que não, não, não existe nada que a gente poderia chamar de solução. A gente tem algumas coisas que podem oferecer algum tipo de administração de um problema que, que vai ainda ficar à espera de uma solução, né? E e nesse momento o homeschooling o home office é, vivendo a gente vivendo essa experiência em massa desse tipo de é, forma de, de vamos dizer modelo de vida estilo de vida é, eu acho que por esse lado a gente vai pode ter um, um consequências muito positivas porque realmente a família vai é, repensar o que pensa sobre a escola. Né? Ela vai pensar assim, cara, é, realmente, a escola causa traumas ao meu filho, etc., né, que eventualmente é, justificam ele não gostar de ir para a escola, etc., mas, por outro lado, é, aqui em casa, não, não não me sinto capaz de oferecer algo melhor né, para para esse momento, né? Então eu, eu sinto que essa é uma questão talvez as mais sérias que que, que essa pandemia vai vai levantar, né? É, talvez uma percepção da própria ignorância das famílias e dos pais uhum. a respeito dessa interação com os filhos. E aí um outro lado que eu acho assim isso pode ser a melhor coisa dessa pandemia. É porque ela pode finalmente estar, é, através dessa imposição do convívio entre as duas partes, né, entre essas gerações, é, aumentar essa percepção do adulto sobre as, as pequenas pérolas, né, essas pequenas joias da evolução da criança e como que elas podem proporcionar insights né, para para o amadurecimento, para, vamos dizer, para o aprimoramento do profissional, do adulto, por que não? Né? Então, hum. assim, é, é perfeitamente possível que um, um desenvolvedor de software que está em casa ou um, alguém que trabalha com, com esse tipo de indústria e está lá e caiu um problema caiu num problema que não está conseguindo resolver não está sab... conseguindo encontrar onde que está o bug onde que está o problema e aí de repente numa interação com o filho uma pergunta que o filho faz aqueles sabe aquela fase da criança que ela pergunta por quê para tudo né e aí no meio de uma situação dessa ele tem uma, uma sacada genial e fala nossa é mesmo estava aqui a solução na minha frente e eu não não conseguia ver então, eu acho que desse tipo de momento pode ser que surja é, essa, essa transformação na, na relação é, entre crianças e adultos e, é, e isso pode também encaminhar nossa economia para um, um rumo mais criativo, assim no sentido de que é, eu acho que muito da, do que se produz na economia se pegar por exemplo assim a indústria japonesa né que é um dos países mais industrializados do mundo né e a indústria de brinquedos lá ela foi uma das coisas eu acho que mais fantásticas na na minha infância né porque os brinquedos japoneses eles eram feitos com uma perfeição industrial tão tão bacana tão tão caprichada que eu tenho alguns até hoje lá na, na, nos armários da minha mãe e esses brinquedos é, não se destrói, eles não, não acabam, né, e enfim, aguentaram ao longo da minha infância tudo, tudo que eu fazia e, e não quebravam, e uhum. estão até aí hoje, e eu acho assim, muito do que o Japão se desenvolveu no, no sentido tecnológico, foi graças a essa indústria de, de brinquedos, né, os videogames uhum. e computadores e robótica, tudo que está aí que o Japão desenvolveu meio que como subprodutos dessa indústria de brinquedos, né, e, e aí hoje um cara que mexe com drone, que mexe com, com programação, que mexe com web design, ou enfim, qualquer coisa nessa área, é, talvez ele é, invista mais na carreira dele, no desenvolvimento da carreira dele, é, interagindo com o filho, e, e tendo essas experiências desconstrutivas de pensar uhum. o porquê, porquê, porquê, como a criança faz, né? É, ele pode chegar a soluções e inovações no trabalho dele que ele não não via. E assim, é essa situação específica que eu imagino há muito tempo, né? E que eu é, me trouxe para interagir com, investir nesse universo né de do jogo, era, era que eu imaginava assim é, um dilema para minha para minha uhum. para minha carreira é, na na cidade que eu cresci Brasília onde isso era muito é, repetido pelas pessoas é assim ah se você quer ter muitos filhos então você vai ter que ganhar muito você vai ter que ganhar nossa você vai ter que ganhar né fazer concurso pro TCU porque era essa, essa mentalidade que, que, que a cidade carrega. E aí eu, é, é, ainda no tempo do, do colégio ou da faculdade, já comecei a pensar, é, realmente isso pode acontecer, a não ser que eu trabalhe especificamente com jogos. Aí todo esse tempo que eu tiver com os meus filhos vai ser um tempo de laboratório, né, uhum. para investimento em, em, em, em inovação. Né, da, dos meus produtos então é eu, eu eu acho que esse esse momento talvez seja especial por esse motivo né eu acho uhum. que em algumas famílias talvez esse milagre é de, de, de, é, de dessa descoberta de um laboratório entre, entre intergeracional possa ser produtivo para os dois né mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai ter muitas famílias que vão ver muito mais a tragédia de é, de estarem todos lá juntos, mas, assim, causando estresse e desconforto uns para os outros, né? Então, é, o que você acha, é, Laís, assim, que poderia ser esse artefato mágico que a gente conseguisse colocar dentro do ambiente familiar e, e por si só, ele conseguisse criar esse link, quer dizer, é, abrir a percepção da família para o valor que se perde nessa interação entre pais e filhos, né? E que é de e que é de desenvolvimento é, essencial para os dois, né? Tanto para a criança aprender o básico da vida, como para o adulto desaprender aqueles aqueles é, básicos que ficaram, assim, vamos dizer assim, verdades absolutas, mas que é, é, nessa fase da vida, elas já passam a ser é, dogmas, né? Passam a ser uhum. é, coisas que, que, que limitam mais do que expandem. O que você acha, Laís? Oh, é, uma coisa é fato. A, a, a gente sabe hoje que isso é, isso é fato. A escola precisa mudar. Isso é fato. E eu acho que essa relação que os pais vão ter com, com os filhos nesse tempo só vai fazer com que eles tenham essa consciência de que é, a escola precisa mudar, de que esse sistema tradicional que a gente vê na escola, que você falou aí muito bem, que marca o aluno negativamente, eu também já tive experiências terríveis dentro da escola, e quando você começa a interagir com o filho, né, ou, ou vice-versa, quando você começa a interagir como criança, com, com seus pais, é, você começa a ver e a ter essa consciência de que a aprendizagem pode acontecer de outras formas. Uhum. Então, o fato é que a escola ela precisa mudar e trazer esse ambiente de aprendizado de forma mais contextualizada e trazendo realmente como, como que a criança aprende. Brincando, uhum. jogando. É, e esse jogo, como eu falei, não precisa ser necessariamente físico, um jogo físico. A vida é um jogo. A criança uhum. aprende com o simbolismo. E o adulto, é, com o passar do tempo, né, a gente cresce, a gente, a gente nasce completamente criativo. E a gente passa e chega até o momento da nossa infância com a imaginação altíssima, e nós vamos sendo, perdendo essa imaginação, perdendo essa criatividade com o decorrer do tempo, justamente por quê? Por causa dessas é, formas tradicionais de lidar com a aprendizagem. A gente vai sendo podado o tempo todo pela vida, podado o tempo todo, porque os problemas vão aparecendo, os desafios vão aparecendo e as pessoas vão simplesmente falando pra gente, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. E não estou falando assim de coisas morais, estou falando de coisas mesmo, básicas, do dia a dia e respostas para questões. Está certo ou está errado? Então, ou você acha um caminho para aquela resposta estar certa, ou então está errada. Ou seja, a sua criatividade vai por água abaixo. Não sei se você já viu pergunta de, de prova de escola matemática, tem muito disso. De eu já fiz é, prova de matemática em escola, de olhar para a questão e falar, velho, eu sei fazer essa questão. Eu sei qual é o resultado, mas eu sei que o professor vai pedir este cálculo aqui. E esse cálculo aqui eu não sei fazer. Mas eu uhum. sei chegar nessa resposta por outro caminho. Uhum. Não, Mas esse caminho que eu sei chegar até tá errado, não é assim que faz. O correto é esse aqui. Uhum. Então a escola apresenta, é uma, uma das principais, né, que apresenta esse universo de certo e errado pra gente. Eu acho que uhum. esse tempo de quarentena só vai criar nos pais essa consciência de que é possível aprender de outras formas e de que a escola precisa mudar. É, e essa relação, a simples presença que a gente falou lá no início, traz essa relação de, de criatividade próxima, de você entender o que que seu filho está pensando, o que que seu filho está sentindo, por que, que ele pensou daquela forma. É, você apresentar um problema, um desafio para ele no meio de um jogo por exemplo, um jogo de RPG. Eu vi um caso uma vez de um professor que foi ministrar uma partida de RPG na escola com os alunos e ele colocou um desafio lá, é, ele nunca tinha falado sobre isso na sala, mas ele colocou um desafio que o grupo de RPG precisava passar para outro lugar e, e é, matar um grupo lá de Goblins, né, um RPG medieval. E aí um dos alunos simplesmente criou um artefato lá físico que envolvia física pura. Uhum. Ele nunca tinha estudado sobre aquilo, mas aquilo fazia total sentido. E nem no sistema de RPG o professor tinha pensado, cogitado de que poderia haver aquela solução uhum. que o aluno colocou. Eu não lembro exatamente qual foi a solução que ele colocou, mas foi a solução inovadora, que todo mundo fica olhando assim, como você chegou nessa conclusão? Uma uhum. conclusão criativa que surgiu a partir da imaginação da criança. Uhum. Né? Então, acho que quando a gente tem contato de novo com essa imaginação e com essa criatividade infantil, que na maioria das vezes surpreende, a gente também começa a pensar dessa forma, começa a ver a vida de forma diferente. Tudo é, vem de como a gente vê o mundo. De como hum. a gente absorve, não absorve, mas de como a gente percebe as coisas da vida, ou daquela formazinha literal, certo, a errada, ou de formas que trazem diferentes caminhos para perceber um hum. mesmo ponto, uma, uma mesma situação de estudo, entendeu? Então, é, a criança tem muito para ensinar a gente. Às vezes a hum. gente pensa que a gente vai ensinar para a criança, mas aí sai de lá aprendendo uma coisa que a gente não tinha visto ainda que estava na nossa cara o tempo todo, mas só, só conseguiu vir à tona através da criatividade infantil. É. É, então, é, é um, um momento de realmente parar para é, deixar um pouquinho as coisas... É, eu, eu sei que é difícil, né? Porque o boleto tá aí vai chegar para pagar. É. É, você tem conta para pagar. O momento é complicado, mas... É, é hora de, de parar e tirar o foco e mudar o foco e colocar o foco. O que, é que eu posso fazer nessa situação que vai me trazer algo de bom? Uma dessas coisas é, deixa eu ficar um pouco mais aqui com meu filho para ver o que, é que ele tem para me ensinar. É. é, Com certeza essa atitude é, na, na relação, que é o ponto que você colocou já no começo, a presença, né, ela muda tudo. Né, realmente, talvez, é, é daí que que a gente começa a reeducar a relação. Mas eu estava pensando, enquanto a gente falava aqui, sobre qual seria essa disciplina que possa fazer essa ponte né, entre esses universos, e se ela existe já ou não existe. E eu não sei se isso é bem uma disciplina ou não, mas eu acho que a gamificação pode ser essa essa disciplina, se, se a gente já pô, puder chamá-la de disciplina, né? É, mas assim, como ferramenta, a gamificação certamente já é uma uma, uma das melhores soluções, uma das candidatas a solucionar essa uhum. essa essa relação, né? E, uhum. e eu acho que com o que já se produziu de literatura em poucos anos que que esse assunto está tá sendo discutido, né, e, e sendo estudado, mas houve um boom, né, nesse sentido, assim, é, de, de pesquisas sobre a gamificação na área industrial, na área médica, na área é, da educação, principalmente, né, e na área profissional no geral. Então, a gamificação está entrando em tudo, né. Uhum. Isso é uma tendência sem, sem volta, eu nunca é, eu já, já venho dizendo isso há um, há um tempo, nunca duvidei disso. Mas eu acho que, que agora é a hora onde a gamificação vai fazer diferença na vida da, das famílias. Né? É ela que vai preencher essa lacuna e que é uma, uma lacuna perigosa, né? porque ela cria um espaço para, é, vamos dizer assim... O, o o efeito o efeito borboleta né ela cria um espaço onde a teoria do caos pode produzir bagunças na sua vida que você não faz nem ideia né porque em questão de instantes a criança pode pegar um objeto perigoso se machucar machucar a outra criança ou, ou é, criar ali um, um ambiente perigoso para outras pessoas e e dali um pequeno acidente doméstico pode, meu Deus, vira um, vir um, um, um, né, um imprevisto que pode... É, uma tragédia nos, nos piores casos, mas mesmo que não seja um dos piores casos, seja algo assim, vamos dizer, é, um cortezinho que é necessário ir para um posto de saúde e dar um ponto, algo assim, né, mas é, já acaba com todo o planejamento do dia, da, da, da semana, já pode é, acabar também com o seu planejamento financeiro se, se tem que fazer algum tipo de procedimento ou comprar algum tipo de remédio né então é, eu acho que o despreparo das famílias para para uma, uma situação como essa né e o despreparo psicológico também é, são as, as piores ameaças né para para as famílias nesse momento atravessarem esse momento, né? Mas ao mesmo tempo é é uma pedagogia que talvez não tenha preço, né? Assim passar por essas coisas talvez seja necessário para que as famílias revejam o que que elas entendem por escola, né? O que que elas entendem por relacionamento em família, né? Por atividades em família, né? E aí eu acho que o jogo de tabuleiro pode ser também uma uma ferramenta fabulosa. Né, para conectar as, as famílias, né, as gerações também. E mas a, eu acho que é essa atitude mental que é bastante simples, de assim, vamos, vamos transformar isso num jogo, né? Peraí, vamos, vamos brincar de arrumar a casa, né? vamos brincar de lavar a louça. Esse tipo de, de é, enfim, é uma palavra a mais que você vai usar numa frase que você talvez não estivesse acostumado, né? porque a ideia é vamos brincar, né vamos é, inserir essa ideia de transformar a coisa numa brincadeira. É, mas que muda tudo, muda a, a atitude que você tem, a, a, a atitude emocional que você tem com relação a uma tarefa, né e também muda a atitude que a criança tem com, com, com a tarefa, né com, com o que quer que seja. E, e eu acho que, que é algo que é, todo adulto pode, pode usar, esse tipo de, de estratégia, né? O problema é realmente quando se não, não, não sabe dessa estratégia, ou se está, vamos dizer assim, ausente demais no sentido emocional, no sentido, essa sabe, ausência de espírito, né? Ao contrário uhum. da presença de espírito, é, é você não ter esse esse instinto brincalhão de, de, de produzir numa situação, é, de conseguir é, visualizar essa solução numa situação, né? E, e que a falta desse instinto brincalhão torna as coisas mais sérias, e aí de mais sérias torna elas mais é, duras, mais, mais é, dramáticas, às vezes, no sentido... De, de relação com as coisas, né? E, e essa estratégia de gamificar poderia ser uma prevenção a toda essa essa dama de, de, de, de é, experiências ou acontecimentos não tão positivos, né? Para uhum. aquele ambiente, né? Então, talvez a, a gamificação possa possa ser essa disciplina ou esse conhecimento que tá faltando, né, de que, que, que faça essa pedagogia intergeracional, né? Mas é, eu acho assim que eu mesmo não, não saberia como como capacitar uma família para isso, assim, o essencialmente o que ensinar sobre gamificação para isso, porque já é tanta coisa, né? Já é se você fosse ensinar a gamificação do zero para um adulto, precisaria ser uma faculdade às vezes, né? E talvez não seja isso que que vai é, conseguir solucionar também, né? Não, não dá para você é, propor que a pessoa faça uma faculdade para dar conta desse momento da quarentena, etc. né? Uhum. Mas existem kits é, de jogos, acervos, né? Coisas assim que você é, vamos dizer assim, caixas de ferramentas que você poderia ter, né? que as pessoas poderiam conhecer e que, pelo simples fato de abrir essa caixa, interagir com essas coisas, a gente poderia estar tá, é, produzindo essa reeducação, né, Laís? Então, é, entrando nessa parte assim de tipos de jogos ou títulos em específico, o que, que você conhece, que você sente que, que poderia... Produzia esse tipo de, de conexão, é, de resultado é, criativo, né, de experiências criativas e, e que pudesse ser é, implementado, às vezes, com, com pouco ou nenhum custo para as famílias uhum. que estão nesse, nesse contexto da quarentena? Ó, eu separei alguns... É, alguns exemplos de jogo é, que são bem distintos entre si, que você pode fazer com pouca coisa, justamente para trazer essa, essa conceituação de que você pode inserir um ambiente agradável, um ambiente de brincadeira, de jogo, para qualquer situação, qualquer coisa que você tenha na mão. Uhum. Né? Então, assim, acho que a gamificação é um uma das disciplinas, como você chamou, uma das chaves, um dos elementos que a gente pode utilizar para é, ter mais atividades e fazer das nossas atividades que já acontecem no nosso dia a dia algo que faça mais sentido, porque a chave de tudo é que as coisas que a gente faça tem um propósito, tem um objetivo, sejam uma experiência que façam um sentido, desde o simples fato de lavar um prato até de construir alguma coisa junto com outra pessoa, uhum. né? Então, é, além dos jogos que eu vou apresentar aqui que entram nesse processo de aplicação de jogos ou de criar jogos durante esse, esse momento, você também pode é, criar uma roda de leitura na sua casa, se seus filhos gostam de ler, se você gosta de ler, passar isso, experimentar isso junto com seus filhos assistir filme junto, não largar lá, simplesmente assistir o filme junto com ele ali no sofá, mas criar uma experiência que tenha essa questão da presença, é, é criar essa rotina né, de, de atividades. E aí, com relação aos jogos, eu, eu peguei alguns aqui. Eu vou começar com um exemplo de jogo que a gente pode imprimir e jogar. Tem algumas editoras que disponibilizaram é, jogos online para, se você tiver uma impressora em casa, é, imprimir esse jogo e jogar junto com, a, com as crianças. Uhum. Que são jogos que já existem né, e que podem ser feitos dentro de casa. E tem esse jogo aqui chamado Doble, uhum. é, que são várias cartas. Simples, só tem carta para imprimir. Ele é redondo assim, mas você pode imprimir em formato quadrado, que fica mais fácil. Ele tem várias gravuras nas cartas. Muito simples para brincar com criança, por exemplo, e também é pedagógico. Você uhum. tem as habilidades de figura fundo, de reflexo, habilidades de é, identificar cores e tamanhos. Basicamente, explicando o jogo, você tem nessas duas cartas aqui, um símbolo que é igual. Então, por exemplo, aqui nessas cartas a gente tem é, essa aqui. Ó. Deixa eu pegar um símbolo aqui diferente. Pegar um que fica fique mais visível para vocês verem aqui. Pronto, aqui tá tá do mesmo tamanho fica mais visível. Tem dois cachorros nessa cá, tá vendo? Uhum. Amarelos. Então, a brincadeira é, sempre entre uma carta e outra, você tem um símbolo apenas que é igual. Então, uhum. cada um fica com uma determinada quantidade de cartas, ganha quem conseguir se livrar das cartas todas primeiro. Uhum. Você tem que falar o símbolo que é igual na sua carta e na carta que está no centro da mesa, e você vai se livrando das cartas. Ganha quem conseguir se livrar de todas as cartas primeiro. Tá. Fácil. Simples. A, a gente vai colocar esses links para acesso a esses esses jogos é... são jogos livres, né? Esse que você vai. É, são jogos que é, são jogos que as, algumas editoras disponibilizaram, né? Uhum. É, a gente chama de print and play, que é imprima e, jo, e jogue. Uhum. Alguns jogos que existem no mercado, mas algumas editoras disponibilizaram de forma gratuita em PDF uhum. para quem tiver a oportunidade de imprimir e jogar, né? É, você, você sabe dizer, assim, que capacidades cada jogo desenvolve ou algo assim? assim tipo, isso aqui é indicado para crianças é, em tal faixa etária ou que estão desenvolvendo tal é, capacidade cognitiva. A gente é, tem, tem indicações, é, é, vamos dizer assim, é, prescrições <risos> para essas coisas? Que são básica assim, não tem nenhum pré-requisito. Tem alguns jogos que são mais complexos, que não dá para você jogar com criança de 4 anos, por exemplo. Esse aqui que eu mostrei dá, né? Uhum. O, o doble, você consegue jogar com criança de 4 anos para cima. Geralmente, na caixa do jogo, no material que é, o pessoal disponibiliza na internet, vem a indicação de faixa etária. Uhum. Esse que eu mostrei, ele trabalha muito essa questão da percepção visual, da visualização espacial. É, da, da figura fundo né? A gente chama de figura fundo Que é esse reflexo de você comparar Uma coisa com a outra Que é a habilidade de, de Visualização espacial Mesmo de, e de reconhecimento De padrão dentro do, do, Da nomenclatura de jogo A gente chama de reconhecimento de padrão E que estimula essas habilidades Principalmente para crianças menores Isso é essencial né? Esse doble Aí eu trouxe outro jogo aqui que também dá para fazer em casa. Eu vou mostrar algumas cartas aqui que eu tenho que é do jogo em si. Mas eu vou dizer como você pode fazer isso em casa. Eu não sei se, assim, quem é mais velho aí provavelmente já conhece, já sabe como é, como é essa, essa brincadeira, né? Aqui eu vou mostrar em formato de carta. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, é um computador. Do outro lado um telefone. Uhum. E aí tem outras cartas com vários desenhos. Então, então tem várias cartas com desenhos. Uhum. Você pode fazer isso com desenhos mesmo, ou com revistas que você tenha, ou até com objetos que você tenha. Não sei se você lembra, se você já viu essa brincadeira de você pegar uma caixa ou pegar objetos que você tem na sua casa... E é, a pessoa tem que ir contando uma história de acordo com os objetos que você está mostrando. Isso também funciona muito com criança pequena e principalmente com os pequenos, porque eles têm uma uhum. imaginação inacreditável. Uhum. Então você pega gravuras, desenho Aqui eu estou com essas cartas, mas você pega gravuras, gibis, revistas que você tem em casa ou no próprio computador. Ou com objetos que você tenha, coloca numa caixa e aí faz esse momento de contação de história. Tanto para a criança contar, como para você também contando de acordo com os objetos que vão aparecendo. Então, apareceu o uhum. um telefone, ele tem que colocar o telefone na história que ele está contando. Uhum. E aí, isso aí, ó, aí você rola essa brincadeira aí por muito tempo. Também uhum. é um jogo que... É para crianças pequenas, eu peguei a maioria aqui para crianças pequenas, né? Uhum. Que é o, a etapa mais difícil, quando é um adolescente, uma criança maiorzinha, já, já existem outras atividades, o pai já consegue ter uma noção maior do que fazer, né? Uhum. É... Esse aqui eu não vou nem dizer é editora, porque você consegue fazer com, com o que você tiver em casa, não precisa se assim, imprimir um jogo para jogar. Uhum. Eu imprimi também aqui. É... Uma, uma essa ficha aqui ó que é do jogo Code Nomes uhum. é, o Rodrigo tem uma imagem aí que eu não sei se ele vai conseguir colocar agora dá uma compartilhada aí enquanto ele está procurando eu vou explicando para vocês aqui tem essa grade de palavra ó aí pronto tem essa grade de, pa de palavras que você está vendo, que você pode imprimir, como eu mostrei aqui para vocês, uma folha de ofício. Você ah. é, ou imprimir uma folha de ofício, ou escrever mesmo numa folha de ofício, não precisa ser impresso, uma grade de 5 por 5, e aí uhum. cada palavra representa uma cor diferente. Uhum. E aí, se você tiver mais de duas pessoas em casa, se tiver três ou quatro pessoas, é, quatro de, de preferência, você forma duas duplas. Uhum. E aí, é, cada equipe, né, cada dupla tem uma cor específica. A gente tem uma equipe, amare... uma equipe vermelha e uma equipe azul. Uhum. O jogador da sua equipe vai ser um líder, ele vai ter um código na mão, ele vai saber quais são as palavras da sua cor. Então, vamos supor que você é da equipe vermelha. Uhum. É, quem tá com você na equipe sabe quais são as palavras... Vermelhas. E uhum. ele vai tentar uma mistura de dica com detetive. Vai tentar é, dar dicas para você das palavras que você vai ter que acertar, que são da sua equipe, que são da sua cor. Uhum. Muito fácil de fazer também. Tem também para imprimir na internet para ver as regras do jogo. Ele se chama Codinomes ou Código Secreto. O Rodrigo vai colocar aqui na descrição também. É. E é um jogo muito fácil de fazer em casa também, você não precisa comprar nada, não precisa imprimir nada, se você não tiver impressora com é um a caneta e papel mesmo. É como... é, ele esse é um memória? Esse é um... Porque, assim, visualmente é. parece, lembra aquele jogo da memória, né? Lembra um, um jogo da memória, mas ele é mais parecido com a Batalha Naval. Uhum e aí você tem aí as bombas, né? Os personagens que são neutros que a gente chama, mas e aí tem as palavras que são vermelhas e as palavras que são azuis. Então, assim como na batalha naval, você tem que acertar as palavras da sua cor, aquelas palavras específicas que o seu parceiro de equipe vai dar dicas para você para você tentar acertar. Uhum. E aí vai passando de uma equipe para outra. É um jogo que já funciona com crianças maiores, né? É, crianças de oito anos aí já conseguem jogar numa boa. Você escreve mesmo ali as palavras e isso aí. Esse jogo é um jogo que a gente chama de jogo Coringa, que você uhum. consegue colocar qualquer tema dentro do jogo. Então, se você quiser uhum. falar de, a criança está aprendendo lá biologia, né? Ciências. E você pode colocar palavras relacionadas à ciência. Né? Então, essa grade aí pode ter palavras relacionadas à ciência. Ou então, palavras relacionadas à matemática, adição, subtração, é, equação. Né? É, é um jogo que você pode tra trabalhar conceito dentro dele. Uhum. É, que funciona bastante para... As crianças aí que estão no fundamental 2 ou até o quarto ano para cima, ele é bem legal. É bem interessante de jogar. Uhum. E aí eu separei outro jogo aqui, o último, pra gente ser... Você viu que eu mostrei diversos jogos, sim de estilos diferentes, né? Uhum. Mas a intenção é mostrar para você que você consegue identificar jogos em tudo que você vê. Com qualquer material que você tenha na mão, basta usar essa criatividade. Como é que você... Consegue ativar essa criatividade é, olhando para as coisas de forma diferente, né? Uhum. Olhando para as coisas como a criança olha, com a imaginação da criança. Sim. Então, porque, é uma brincadeira de, de infância que eu brincava muito, que eu adorava brincar disso quando eu era criança, até adolescente mesmo, é salada de frutas, não? Só precisa de uma caneta e um papel ofício. Aham, uhum, sim, sim. É, e aí a única coisa que você tem que fazer é escrever aqui, fazer uh, colunas e em cada coluna você coloca nome, cor, animal, fruta, você vai colocando categorias e aí você uh, bate lá, tira lá um, um, um zero um, não, mas você faz uh, lá as contas com a mão lá uhum. e aí a letra que der, por exemplo, deu a letra M, você tem que em um tempo determinado escrever nome com a letra M uma fruta com a letra M uma cor com a letra M e aí naquele tempo quem todo mundo termina de escrever quem não conseguiu escrever alguma coluna deixa em branco mesmo as palavras que você conseguiu escrever, você marca ponto uhum. se tiver palavra repetida você só marca cinco pontos se tiver uma palavra única você marca dez pontos e aí você pode criar também a regra que você quiser você ser com a regra que eu estou dizendo aqui você cria, você tem a liberdade de... Isso, inclusive, é uma, uma dica. Aham. Você tem a liberdade de criar coisas com os seus filhos. Sim, ter a liberdade sim. de você, junto com ele, inventar jogos, criar... A gente... Eu, quando era criança, eu fiz um jogo que a gente usava um caderno e a gente desenhava umas navezinhas do caderno. Hum. É, de um lado do caderno ficava o meu planeta e do outro lado ficava o planeta do aniversário. E aí a gente uhum. ia com a régua, com o transferidor e... Era um wargame, né? Aquele jogo de guerra que o pessoal joga com as miniaturas, só que era numa folha de caderno. Uhum. E a gente passava horas brincando disso. Então, uhum. assim, é, uma dica, que a última, né? Que, que eu quero dar é exatamente essa. Crie coisas. Se permita criar uhum. coisas junto com o seu filho. E isso, inclusive, vai trazer para você e para o seu próprio trabalho em home office a criatividade que você precisa você vai pegar desses momentos que você tem com seu filho estratégias e a criatividade necessária para aplicar também no seu próprio trabalho Aham, é. com certeza é esse jogo aí eu conheci pelo pelo nome a dedonha e é ele tem nomes diferentes nos lugares ah, diferentes é, Aqui né? a gente conhece como salada de frutas sim, sim. <risos> É, e, e eu acho que esse é um, um ótimo exemplo mesmo, assim, de um, uma mecânica de jogo que todo mundo conhece, né? E, e que é realmente, como você disse, é um jogo que que é espontâneo e, e que te permite elaborar, criar em cima dele, né? E é um jogo excelente para criança numa certa faixa etária, assim, onde está aprendendo realmente é, as primeiras palavras, né? Tendo... tendo é, quer dizer, aprendendo a escrever né, as, as primeiras palavras, desenvolvendo um vocabulário. Então, eu acho assim, que crianças aí na faixa de 8 a, a 11 anos, né ótimo para crianças nessa faixa. E é também um jogo que, que é, abre esse, esse, a, a imaginação dos adultos para essas possibilidades que, que existem de engenharia mesmo né de criação de, de design de jogos né uhum. então é, realmente essa última dica que você deu que eu acho que é a, é a, é a dica principal né Laís assim tipo é, apesar que apesar que não é uma dica muito elaborada assim não tem não tem nenhuma informação é, mágica nela, né? Uhum. E, uhum. e assim realmente é, é bom, é bom que a pessoa busque algum tipo de é, informação, conhecimento sobre isso, como que se cria um jogo, né? Como que é um jogo? O que, que é um jogo? Né? Então assim é, criar jogos depois que você conhece um pouco sobre gamificação aí já é uma outra história, né? Já já se torna realmente uma coisa muito mais interessante, mas é, com essas coisas que a gente compartilhou aqui ao longo dessa conversa, eu acho que surgiram várias, é, várias referências né, de, de onde procurar é, esse tipo de informação essencial e como é, aplicar esse, esse tipo de informação e que no final, essencialmente, é, existe uma fórmula mágica final, que é a, a única forma que responde a, a esses desafios, que é, é use a imaginação imaginação, né? crie, seja, é, enfim, manifeste um pouco a criança interior aí, que todo mundo sabe brincar, todo mundo sabe criar, todo mundo sabe imaginar, fingir, etc. Né? E... e aquela coisa, se você, é, se você não souber o que é jogo e quais são os elementos do jogo, seu filho sabe. Porque é, é natural para ele. É natural. <risos> então, seu filho é natural para ele. Ele sabe brincar. <risos> então, e, e no fundo, tá, não se preocupa com isso. Tá, tá no nosso DNA, né? Todo mundo foi criança. Às vezes, gente, algumas pessoas não chegam na idade adulta. Ou na velhice. Mas todo mundo passa pela infância em algum momento. E, e tem alguma memória. Tem algo né, dessas mecânicas da criança internalizado. E... Eu acho que está ao alcance de todo mundo é, reconectar com essa, essa vibração, vamos dizer, essa frequência né, cerebral, essa né da, uhum. da criança. E eu acho que é realmente o, o que de melhor a gente pode extrair desse momento. Assim, se a gente conseguir, é, como humanidade, como sociedade, é, é, através desse período é, conseguir plantar um pouquinho essa sementinha dessa vibração dessa brainwave, é, no, no meu livro eu chamei de gamer wave né porque é, na verdade é a frequência gama que o que o cérebro opera né quando ele está é, se divertindo aprendendo alguma coisa é a frequência cerebral mais alta né uhum. e, e aí eu chamei de frequência gamer porque é a frequência que você funciona quando você está jogando, quando você está é, se divertindo de verdade. Então, se a gente conseguir é, revelar para o adulto como, como é fácil entrar nessa frequência, se ele realmente conseguir isso que é muito difícil, que é relaxar, né? relaxar e, e, e esquecer o boleto. Quer dizer, não, a ideia não é esquecer mas é a ideia de, de sabendo que mesmo existindo o boleto, mesmo existindo esses, é, essas coisas chatas e, e sérias da vida, é, a gente não precisa deixar essa chama, essa, essa, esse espírito criativo, infantil né, e inovador é, ser se apagado. Né? Não existe... Não, não, não tem justificativa, não tem desculpa para isso, exceto mesmo é, esse, é, esse envelhecimento da mente, né, do espírito. Assim, esse, é, essa obsolescência que, que, que a, a, vai acontecendo com algumas pessoas que é, não não sustentam essa imaginação. né? O Picasso tinha uma frase que eu até botei no livro é, que dizia que o gênio, o artista é a criança que sobreviveu. né? Eu, eu, é a criança que sobreviveu na, na idade adulta e eu acho que essa é a, a, a, a quem sabe a fórmula, a resposta. né? A gente conseguindo dar uma sobrevida a essa criança interior para adultos é talvez o que vai é, provocar ou encaminhar a gente na solução de vários problemas do mundo atual, né, que são inúmeros, mas que sem criatividade, sem inovação, não tem solução, não tem como nenhum desses problemas ser atacado de verdade, né, Laís? Com certeza, com certeza. Eu acho que você falou uma palavra interessante aí, que é relaxar. E não é esquecer do boleto, mas é, é... Não é se conformar também, mas aceitar que ele existe, que eu posso fazer alguma coisa para mudar isso. É. Né? É, então, é relaxar e, e viver o presente... Não estar ansioso pelas coisas que vão acontecer, porque é. a cada dia baixa o seu mal e foi. É, é e quem não conseguir, é, aí no canal da Jogada TV tem o curso completo de gamificação financeira pessoal. Então, é, é uma forma aí de você encarar os boletos como uma brincadeira de verdade, né? Tentar... É, representar eles de uma maneira mais inocente, nesses papeizinhos, né? E e aí, uma vez que você aceitou que é assim, é, é esse o jogo da vida, né? Mas se você tem esse, vamos dizer, esse mapa do RPG, né? Esse sistema do RPG, você vai jogar ele melhor. E, e aí a gamificação, novamente... É, se confirma como uma talvez uma uma disciplina fundamental, né? Uma coisa de sobrevivência daqui para frente. Eu acho que é, o que eu vinha dizendo desde 2014 que a gente estava no século da gamificação agora agora já já além de consolidado estamos na década da da gamificação, né? assim, uma década que já começa com esse desafio, né? E, e com certeza já já traz uma amostra do que vem por aí ao longo dessa década nesse sentido de avanço cultural, né? Com certeza uhum. as famílias vão aprender muito com essa experiência e vão trazer é, aprendizados dessa experiência para a escola, né? E, e a escola também, vão trazer um pouco da escola para dentro de casa. E uhum. eu acho que essa é a... A melhor parte desse, dessa experiência que a gente vai estar tá vivendo vai ser o, o futuro dessas instituições, né? seja a família, seja a escola, as comunidades, né? como elas vão é, cada vez mais é, superar essa, essa separação entre a vida que se convencionalmente chamou de coisas de adulto né? e Aquelas que, por convenção, a gente chama de coisas de criança, talvez em algum momento deixem de, de, de existir essas separações. Né? Quem sabe aí daqui uns 10 anos isso já não, a gente já esteja falando de um, de um outro ponto de vista. Bom, Laís. É, bom, Laís, <risos> muito obrigado pela sua participação. É, a Laís vai, vai deixar os links desses jogos que, que ela indicou aqui embaixo no, no, na descrição do vídeo. E, Laís, você tem algum tipo de canal, algum tipo de site, coisas onde quem, quem quiser acompanhar oficinas lúdicas pode seguir? Sim, a gente tem o um canal no YouTube, Oficinas Lúdicas, você pode procurar que vai ter lá a minha foto lá. a gente tá, é, é um canal antigo que eu retomei e mudei o nome do canal, então tem alguns vídeos lá que falam sobre literatura também, o canal era um canal literário. Uhum. E no início desse ano eu retomei o canal para é, ser o canal da Oficinas Lúdicas e lá a gente coloca alguns vídeos sobre gamificação, sobre jogos aplicados na educação. Sobre literatura também, porque uhum. é outra paixão que eu tenho, então eu uhum. tento fazer esse essa intermediação também entre livro e jogo. E uhum. sobre é, formas criativas de aprendizagem, metodologias ativas, a gente já tem uma quantidade de vídeos legal lá no canal e já tem aí uma planilha gigante para fazer durante o ano. E temos também um lugar que, que mais é, tem conteúdo mesmo, Sobre jogos educação, é no nosso Instagram, arroba Oficinas Lúdicas, no Facebook também, arroba Oficinas Lúdicas. E quem quiser saber mais, ver artigos, publicações, é, entrevistas, a gente também tem um, um link Linktree lá no perfil do Oficinas Lúdicas, no Instagram, arroba Oficinas Lúdicas. Tem lá o um link do perfil, que vai te levar para alguns outros conteúdos também, principalmente voltado a podcast e alguns artigos. É, sobre o trabalho que a gente tem feito e sobre jogos e educação de forma geral. Obrigado, Laíse. Bom, se você tem ou ainda não tem é, um negócio onde os jogos e a gamificação é, façam parte de alguma forma, confira esse material da Laíse e com certeza vai servir de inspiração, vai te encantar de alguma forma com toda a riqueza literária, eu diria também, que esses jogos estão trazendo, né? A Laís faz uma seleção muito boa nesse sentido, assim, de trazer jogos que sejam muito mais do que um jogo, também, vamos dizer assim, um artefato cultural, e é, confira essa, esses links que, que a gente está oferecendo e nos canais que ela tem, tem um conteúdo riquíssimo. Eu gosto muito do canal da Laís, acho que ela apresenta esse conteúdo para um público bastante amplo e acho que é um, um conteúdo que é, virou é, obrigatório nesse momento que a gente está vivendo, né, Laís? É, vai vir, é, já está virando necessidade, né? Há alguns anos atrás a gente falou que vai virar necessidade, mas já está virando mesmo com necessidade. Já tanto para a escola quanto, quanto para os pais também, ter um pouco dessa visão da gamificação e do jogo em si, porque é a forma natural da criança aprender e da gente aprender também, como a gente disse, a gente tem isso na veia. É. Bom, e para a parte de administração, vocês já sabem, tem aí o curso completo disponível da jogada, tem também muitas ferramentas gratuitas e que vão ajudar a sua empresa a funcionar melhor do ponto de vista operacional também, e financeiro, enfim, é, mas também do lado da inovação, da, da, da imaginação, da criatividade, né então é aí um, um, um conteúdo que causa vai causar muito impacto, muita diferença antes e depois, se você aplicar de verdade. Então, quem quiser continuar acompanhando o trabalho da Laís, ela vai voltar aqui semana que vem, né, na, na próxima quarta-feira. A gente ainda não sabe o tema, vamos ver o que, que, que, que as notícias é, podem inspirar até lá. Mas é, pode procurar aqui na nossa TV Jogada, que você vai encontrar mais conteúdo é, sobre tudo isso e muito mais. Valeu, pessoal! Um abraço. Valeu, Rodrigo. Valeu. Eu que agradeço a oportunidade. Abração para todo mundo aí. Tchau, tchau.